a gente é, a gente deixou de falar de uma notícia que eu achei assim eu achei Vou interessante falar. achei interessante e também surreal e também ah, perigosa o do K2 do K2 ah então do vamos K2 fazer um... aquilo foi impressionante eu lembrei agora que você está falando procure locais pouco visitados né, menos visitados e a gente vai é isso que a gente vai ter que fazer porque Tá difícil, né? Alguns locais estão... Por exemplo, Sim. agora, nessa edição, eu citei o Parque de Bitpoca, que é um local que eu adorava aí mas que eu não vou mais num final de semana ou num feriado, eu não vou para lá, porque o negócio bomba. Tem fila para fazer fotinho na janela do céu, na cachoeira da janela do céu. Então, assim, tô fora de lugares assim. É. É, hoje, a em você... é, hoje em dia você... Hoje em dia você curtir um lugar de, de, de trekking, tudo, tá... A mesma concorrência de você tirar foto daquele lagarto no Parque Guell, lá em, em Barcelona. É tão concorrido, tão concorrido, que o máximo que você consegue é tirar foto da sua mão, porque aí o do Parque Guell você não consegue. É a mesma coisa, é a mesma coisa. A fila que está acontecendo... Vou até colocar a foto aqui bonitinha, para você que está vendo em vídeo. A fila que está acontecendo, você está vendo acontecer a everestização do K2. Você viu isso acontecer quando a revista Boga Escalar denunciou, veio um bando de gente que protege o povo que ficou batendo no peito aqui, ah, é porque eu sou o primeiro isso, o primeiro aquilo, e não sei o que, ele fazer o K2, porque rebocou aquele tanto de alpinista social montanha acima. o resultado disso. Todo mundo bateu palma quando uma certa pessoa, chamada Nimsdai, foi lá e ah, instalou lá uma, uma, uma, um cabo. Aí todo mundo, ah, muito bem, fulano, fez até filme no, no Netflix. Mas agora, a consequência disso é que pegou o nível e jogou lá embaixo. Agora, ele, na empresa dele, depois dele ter feito filme no Netflix, tá lá levando um monte de cliente para ficar contando, olha, já subiu o K2, a montanha da morte e tudo. Sim, era a montanha da morte antes de aquecimento global e de cabo. Só que tem um detalhe, existe um lugar chamado Gargalo. Aquele lugar está derretendo, aquilo é uma bomba relógio. Quanto mais gente ficar lá pisando aquele lugar que está com menos neve do que teve antigamente, aquilo ali vai, vai fazer a montanha K2 voltar a ser a montanha da morte, mas de uma maneira muito pior do que vocês conhecem. É, se a gente tem casos terríveis no Everest, é... cara, o K2, é só você fazer a comparação do, do, do, de cume né, que você botou na matéria aí. Então, sim, a quantidade de gente que já subiu o Everest não está no gibi. E agora está querendo se transportar essa, né? O Rafael Heineck tem esse termo aí de turistificação da montanha. Isso. É, que é uma montanha, cara, que não é. Ah, o Everest é difícil. Qual que é a dificuldade do Everest? Zona da morte, né? Mas basicamente é, é, é, é, é praticamente uma caminhada no gelo, né? Se você é, desconsidera a parte do ar efeito O K2 tem esse, essa nota, né, esse charme do arrefeito efeito, mas é muito pior em termos de, de escalada, você precisa realmente ser um escalador, então assim, me preocupa muito quando um, uma, é, existe uma atividade comercial que vai colocar em muito risco das pessoas, a mudança de vento, não precisa falar nada, né? é, o Messner o me é uma montanha que o Messner super respeita, é, ele perdeu o irmão nessa montanha, não foi nessa? Não foi no K2? Não, não foi no dele? K2, não. Foi no Nanga Parba. Ah, isso. Verdade. É... Que também é ali perto. É, ali perto e daqui a pouco vão estar tá botando cordinha para subir também. Então, assim, é uma montanha onde o clima pode mudar de uma hora para outra. É... Jogar, literalmente, jogar as pessoas para fora da montanha. Então, assim, não, na minha opinião, não é um local que deveria ser turistificado, não. Eu vou ler até o pedaço que tem aqui na reportagem. É, o Himalayan Database onde registra os cumes o Monte Everest teve até hoje 10.658 cumes sim, você fica batendo palma aí, porque tem gente aí patrocinado por, por carro chique da Europa, que sobe no, no, no topo do Monte Everest tem olho lambido, tudo ele é um dentre 10 mil tá? no K2 de, do início até o ano passado, teve no máximo 377 cumes. Somente esse ano teve 150. Ou seja, metade do total, que era antigamente, teve só esse ano. Sinistro. Sinistro, porque não é, não, é uma montanha fácil. Não... não é uma montanha fácil. E vou te dizer mais. Né? Eu não gosto de ficar dando carteirada. Mas você sabe por que chama K2 a montanha? É, eu, para mim, era... As formas de classificação de montanha, né? Porque o Everest tinha um nome assim também, não, Era o é Monte. Sim, não, porque eles não sabiam o nome da montanha. Eles, os topógrafos da, da Inglaterra, da então Inglaterra, eles foram os lá fazer o Great Topography Survey, uma coisa assim, quando tinha o um Império Britânico no início do século 20. Então, eles não sabiam o nome da montanha, eles colocavam o nome de K1, K2, K3, e não sei o que e perguntavam o nome da montanha. E eles falavam, vai, essa montanha chama Nanga Parbá. Então, vamos apagar aqui. Com a 4, vamos colocar Nanga Parbá e assim por diante E aquela montanha lá longe. Ah, nossa, nem sei o nome dela. A gente nunca foi para lá. Então, ficou K2, porque ninguém sabia o nome de tão isolado que era. Nem as pessoas que moram ali sabiam como é que chamava. Nem tinha nomeado. Tipo, era um lugar longe, absurdo. Era um lugar longe, absurdo mesmo. Aí, acabou ficando K2, acabou ficando K2, na hora de, de fazer o survey, ele fez a compensação trigonométrica, tudo, descobriu que ela era a segunda montanha mais alta do mundo, que não fica nem no Nepal, fica no, no no Paquistão, o qual era a colônia da Inglaterra, tá? E aí o que acontece? É um lugar tão isolado, tão isolado, é uma montanha tão difícil, tão difícil, que pouca gente ia lá. Agora as pessoas estão indo, igual o Nims, né? Vai de helicóptero, desce lá no campo base, aí querida, até, né? Aí, depois de você cortar esse caminho de ida no campo base e tudo, e estimular a, a, a, a, a exploração comercial. E nisso, vou colocar no, nas costas de todos os publicitários e todos os marqueteiros. Eles é que criam, colocam esses alpinistas sociais para ficar pagando o que for, para ficar é, incentivando a carreira de quem for, e ficar dando palestra por aí, motivacional, apresentador de lançamento de sapato, essas coisas. é Isso aí é o que eu chamo de tragédia anunciada, né? Mais cedo ou mais tarde a gente vai ter historinhas aí, como tem do Everest, né? É. Aí vem uns cabeça de bagre, né? O revoltadinho é, prateado, a menininha de, de flor de... de... É, árvore frutífera no nome? Ai, porque vocês são uns abutres, tudo não sei o quê. Sim, mas quando cair a montanha, você vai lá ler, né? Você não gosta, mas vai lá ler, né? Por quê? Porque a missão de um veículo de comunicação é informar. Não é agradar você, é informar.